Fala galera, beleza? Bem-vindo ao canal City Games. Fala galera, beleza? Bem-vindo ao canal City Games. Eu sou o Will e hoje eu trago o oitavo episódio da série de Last of Us parte 2. Galera, a gente tá buscando o tome agora, né? E buscando mais é, personagens. Na realidade, mais personagens não. Na realidade, as pessoas que estão envolvidas no assassinato do Joel. Uh, a gente acabou. Parece que a gente vai encontrar um inimigo novo aqui, que é o novo Baiacu, é... que parece que tá bem difícil, então eu não, eu não sei que tipo de instalação que a gente está. A gente já acabou de sair de uma estação do metrô e agora é, a gente vai enfrentar este personagem. Então, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, dê o like, dê o joinha se você curtiu o vídeo, o vídeo compartilhe também e vamos para a gameplay. mais ele tá ali na verdade. São dois São dois Então legal Eu imaginei que tivesse só um A gente vai fazer o seguinte Então tem um ali A gente vai colocar Aqui na porta Aqui Nessa porta aqui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 Vamos tentar de novo. até comentei né, com vocês que, que esse jogo, o médio dele já é um médio mais, mais pro... Fodam! Te pegaram? Não, tô bem. Trópegos. Foram assim que chamaram? É. De onde saíram esses trópegos de merda? Porra, não sei. Mas eles são nojo. Bom, beleza. Enfim. A gente foi bem. Dessa, dessa terceira vez a gente conseguiu ser bem útil. É, deixa eu fabricar aqui na Isso a gente também. Isso é importante. Deixa eu ver se esse daqui deixou alguma coisa. A gente conseguiu matar só com o Molotov e com as bombas super positivo. Oh, olha essas queimaduras de ácido. Tá de boa. Aqui ó, tem galera. Cara, é, todo canto tem. Bora ver onde essa aqui vai dar. Tem item, né? Todo canto tem item. Pode demorar, viu? Quase foi. Pronto. limpo até onde dá pra ver que bom oh, tá vendo? Que ah. é, né? trôpegos do, do primeiro, como se tá os como outros que... já não fossem ruins não que não seja escasso né? Você precisa é assim que é a natureza criar tem tempo ah, de bom, de a natureza tempo. é cuzona Thank you. se alguma porta onde a gente vai encontrar alguns suprimentos, eu acredito. E Esqueceu o código de novo? Me arranja é um reflux que eu te passo. Virar. Sobrevivência miraculosa em subúrbio considerada hum. abandonada. Lower King N, as Lower King N. As forças militares foram surpreendidas ontem pela descoberta de uma comunidade inteira de pessoas vivas e saudáveis, enquanto as cercanias estão apinhadas de vítimas da infecção por cordyceps de assolanação. Os sobreviventes estão há seis meses mantendo sozinhos as ruas e as casas livres da doença. Como foram encontrados há poucos dias de ficar completamente sem comida, as pessoas chegam até mesmo a falar em milagre. Os membros da comunidade são unânimes ao acreditar, sua, a, a, ao acreditar sua sobrevivência a uma mulher. Página rasgada, que uma sobre, sobrevivência lista comum por sorte que tinha guardado em seu bunker. Para a visão inteira, tal. É, quando, eu pergunto, quando perguntamos o que ainda é foi ela que disse que uma visão catastrófica. Ah, tá. E fui cortando as páginas. Os sobreviventes só concordaram na escuridão, nas nossas que eu teve a brilhante ideia de ela sabia que vocês iam usar o que ia fazer, que, que fazer foi, quando os soldados têm, quiseram vir, quiseram ficar, poderão apenas que adorar, galera. Deve é aquela mulher. Führer Love né? Que tinha ali na, na senha. Merda. Tem segredo segredo, ele falou do refri. Tinha falado refrigerante. 152 Tá, chega de jeito. Se você não conseguir sacar o resto, eu Sacar o resto, eu escolhi o cara errado. Aproveite. Hum, ver. Um ver 152 um saquei. Hum, Tá, já chega de dica. Se você não conseguir sacar o resto, eu escolhi o cara errado. Ei, hey, deu Esqueceu o código de novo? Me arranja um refri que eu te passo. Sim. Será que é 5.255? Pode correr mais? Deixa eu ver. 43 ah. então Deixa eu ver se é isso mesmo Não tá difícil eu achei que era como se fosse 100, que você pudesse repetir algum número né Vamos lá 3, um, então A Mario Dogs foi, portanto, com a animação que às vezes a gente fica até com pressa De... Já tô aqui. A gente tá com pressa de seguir adiante E o jogo ele tá muito anim... bem animado né eu acho que é o caminho por lá mesmo, como eu comentei, galera Porque era só pra gente pegar alguns... Isso Queimada com ácido, cara. Tá, então a gente sabe que tem um ali também. Ah. vamos uh, lá de novo. Achei que eles viriam pela escada. Torou a bomba no meu pé. Eu não sabia que tinha uma porta aqui, né? Eu, não sabia que não havia, é Eu vou uma aqui. Eu vou Pronta pra dar o fora. Idem. Precisa me curar. <susurra> Essa tá bomba é muito útil, não é? Olha, o que aconteceu aqui? Eu diria que é um acidente de trem. Não me diga. Cacete. Por quanto tempo eles continuaram andando depois do dia do surto? Gina? É. Ainda não abandonei as esperanças de você vir para cá É inacreditável a quantidade de infectado que tem por aqui Começando a admirar o Zachary De perto, ele manda bem pra cacete no meu na E o ouvido dele é tão bom Que ele escuta o menor barulhinho O cara no escuro parece até um morcego Além disso, ele reza toda noite pelo pai doente E também reza comigo pelas pessoas que o ama E de quem sinto saudade, você principalmente Tem uma frase que o Zachary vive dizendo Que ela te guia eu sempre lembro dela quando penso em você. Talvez tenha mesmo algum ser muito maior, alguém muito maior zelando por nós. Tô começando a aparecer um beato maluco, né? Enfim, que ela te guie, Júlio. Que sua viagem seja rápida e. Eu beijo de deu segura, Ray. Aí, a luz está perto. Ei, deixa eu te ajudar a subir. É. no O que você achou? Ah. quase saindo Não, não, não! Não tira, não! Dina, o quê? Ellie, para! Não! Ele não! Para! Não tô infectada! Eu sou imune! Não tô tossindo, tá vendo? Merda. Gina! Merda! Dá pra correr? Dá. Dá. Então vamos, porra! Vai! Pode deixar, Preta. Eu Ela descansar naquele teatro. Parece ótimo pra caralho. Agora tava cheio de infectado, meu. Nossa. Quase lá. Se apoia em mim. Pronto. Firme. Tudo certo. Vem. Agora que eu vou mostrar, Tato. Será? Dá pra me dizer o que você tem? O que eu tenho? Ellie, eu acabei de te ver respirando esporos. Já te disse. Eu sou imune. Sei. Você é imune? Ah, tá. Fui mordida muito tempo atrás. Bodo, o que, que você está falando? Fui mordida e nada aconteceu. Ah. A queimadura química. Maria e Tommy e Joel são os únicos que sabem. Sabiam agora você também? Eu não vou te infectar se esse é seu medo. Também não posso te deixar imune. Alguma coisa, vai. acha é. Acho que eu tô grávida. O quê? Isso do enjôo, velho. Caraca. Fica tranquila, não é seu. Nossa, velho. O que que. O Jesse. O que, que a gente vai fazer agora? Nada. Eu só preciso descansar um oh, Mas que merda. Desde quando você sabe? Ai, atrasou umas semanas atrás. Semanas? Mas a gente podia... A gente ainda podia ter voltado. Eu não sabia. Eu não tinha certeza. Eu não queria ser um fardo pra você. E o que você está sendo agora? Ixi, começou. Vamos ver se esse lugar é seguro. Descansa. Caraca, Vou Vamos fazer uma secura. Meu. Caraca. E o... A situação muda Tem completamente, né? E yeah. esconde uma coisa dessas? Opa! Ah, merda! Tem alguém morando aqui? 4 de setembro. Eu, Paris, Green e Adams conseguimos chegar ao posto de escuta faz dois dias. Por enquanto, beleza. A WLF não apareceu aqui. A WLF tomou a cidade toda. Foi por a sorte a gente ter escapado do QG. Torres, Ward e os outros devem ter morrido. A gente vai acampar aqui só contente de ter sobrevivido, 6 de setembro, não consigo dormir, febre alta, sem remédio, a gente procura em toda parte, só tem as roupas do corpo aqui, nossos uniformes, ninguém responde, ninguém responde ao rádio também, também de nós conseguimos. quantos de nós conseguiram fugir, 7 de setembro, independência do Brasil. Ainda com febre, eu não fiquei com nenhum corte feio, então não deve ser uma infecção. Né? Os outros vão esperar até amanhecer e correr para o hospital para arranjar remédios. Para mim, suprimentos é para para podermos ir para partir para não sabermos onde ainda. Esse é o pessoal, especial gentil, eles não deveriam estar demorando tanto. Beleza, galera, não vou... Beleza, esse bilhete é velho, só melhor ter cuidado. O gerador Para fazer alguma coisa Eu não sei o que Vamos fazer aqui que a gente pode pedir Esse aqui até até melhorar A gente tem 237 Kits mágicos mais rápidos Fabricar melhorias de arma branca já devia ter habilitado isso faz tempo. Fabricação mais rápida. Fabricar silenciadores, 20%. Já deveria ter feito isso faz tempo. Clarizando no modo escuta. 50% de velocidade no movimento. Caraca, silenciadores aperfeiçoados. Caramba, podia ter usado coisa pra caramba aqui fabricar, levar de anual branca, de quanta que eu preciso? Ah, cadê? você sei que eu preciso de 40. Beleza. você que eu estou aqui sem saber que para ano vai visualizar. Ah, eu preciso disso aqui para fabricar. Que legal. Eu já devia ter feito isso faz tempo Eu não fiz Ah, beleza Fazendo tudo de uma vez 3 de setembro, não, não, vou. não, não Voltar Vou sofrer uma emboscada ou me largaram aqui Não é a minha culpa que eu fiquei doente Pelo menos já foi que passou Mas tô com muita, uma fome da porra Acho que dá pra Provar os vasculhar os eles aqui para em busca de comida Eu posso tentar encontrar alguém via rádio Essa chuva não para Pelo menos não vai me deixar morrer de sede Já o meu ela também faz a eletricidade cair toda hora, assim fica difícil usar o rádio. Não, não que tenha alguém respondendo. A W não pode ter acabado com a ponta dos postos da fedra. Não tem como. Eu tenho que continuar tentando. 16 de setembro. Eu sonhei que ficavam rindo enquanto eu morria de tanto cenário por causa de um tiro. poder fazer uma hora tremendo, preciso de um cigarro. Era se esperar que uma porra de um cinema tivesse pelo menos um ou dois massas em algum canto, mas parece que não. Esse aqui, a luz que eu de novo vou pro terraço, ver se consigo fazer a troca. aqui. Beleza, eu sei que a gente tem que fazer alguma coisa ali pra enfraquecer energia. Vamos ver se cá tem alguma coisa. do de casete. Você fritou. Acho que você não era um eletricista muito bom. Ah! Ah... Ah... que isso? de Tá bom. E adorável um filme aqui, uhum. hum, assustador. Não pode ser. Agora ela encontra o violão. <risos> Consegue cantar música, né? Animal. Já tá tirando o um som. Ah, sou péssima. Não. É só calejar os dedos, não tem mistério. Sei. Beleza, embora. Agora? Já. Cacete. Caraca, menino. Eu vou tentar adivinhar. Você tá afim de estragar a surpresa? Não sei. É... um dinossauro? Não adianta. Eu não vou contar. Ah, tá legal. É... um elefante? É... um conversível? Você não vai adivinhar. É... um cachorrinho? Ainda ah. mais e fala Galera, o vídeo já tá dando aí bastante tempo já, 45 minutos de vídeo. É... Agora a gente... Pelo jeito a gente vai jogar com a Ellie, né? Mais nova, três anos antes ali. Possivelmente jogar com o Joel de novo. E eu tava imaginando o que ia acontecer. Né? Voltar ao passado para explicar. Ao passado pra explicar. Um... Que, que não ficou muito claro ali entre a Ellie e o Joel, e esse período, né, que não mostra, né, desses 5 anos aí, entre o primeiro jogo e o segundo jogo. Então, eu sei que vocês querem continuar assistindo, eu também tô afim de continuar jogando, mas vamos deixar pra próxima, porque senão o jogo vai ficar muito longo. Então, agradeço mais uma vez a... A companhia de vocês. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, de deixar seu like, de compartilhar o vídeo e colocar nos comentários o que vocês estão achando do vídeo. Beleza? É, então, fiquem com Deus. Valeu. Fui. Falou.